Eu só quero uma arma pra tirar, uma lâmina pra aguentar, ou alguém pra conversar. A sacada é muito alta. Por favor, alguém me ajuda. Eu não quero me jogar. Uma mensagem perguntando se eu tô bem. Eu juro que dessa vez eu não vou mentir. Eu tô precisando conversar contigo, tô precisando desabafar pra ti, pra ver se eu me sinto bem. Então, por favor, atenda quando eu ligar às três da manhã, chorando e se lamentando. Porque em tudo que eu faço eu tenho que falhar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, Eu só quero uma alma pra tirar uma lâmina pra botar, ou alguém pra conversar. Essa casa é muito alta, por favor. Alguém me ajuda. Eu não quero. Mande uma mensagem perguntando se eu tô bem. Eu juro que dessa vez eu não vou mentir. Eu tô precisando começar contigo. Precisando desabafar pra ti, pra ver se eu me sinto bem. Então por favor, atenda quando eu ligar. Às três da manhã chorando e se lamentando. Porque tudo que eu faço eu tenho que falhar. Ah, yeah, ah.